Tudo bem com vocês? Então, a tarde pra quem me conhece. Também sua tarde pra quem não me conhece. Eu passei maquiagem porque hoje eu tô com preguiça de estar passando maquiagem e a cama tá um pouco torta. E hoje é o design. time É, tô mandando chá aqui com vocês. O esse... tá o chá tá quente. De hoje tá quente. Então, gente, é, o design de hoje é um pouquinho, só um pouquinho sério. Porque eu tava navegando lá na internet e tal. Aí, de repente, apareceu a seguinte notícia. tal o casal, eu acho que não é mais casal, separaram. Muitas pessoas torciam pra eles, casal, dois filhos, um cachorro Muita gente gostava desse casal e eles acabaram terminando É uma coisa assim, não vou dizer que é uma coisa normal, mas é o que acontece se não der certo a pessoa vai lá e se separa sabe não é uma coisa super o uh... e eu não vou falar nomes porque eu então vou falar de dessa situação porque por causa desses casa... desse casal desse casal que acabou separando eu tava lá no Instagram desse, desse youtuber Num comentário tinha um monte de pessoas comentando espera aí que eu não leio o comentário escrito Leia a bio e descubra Ou eu explico tudo sobre a traição E tem o Username da pessoa Gente eu sou muito curiosa Então eu fui curiosa, fui lá e entrei nessa conta E daí tava privada Sabe, quando você não dá pra ver as fotos, eu só, só, sabe que tá escrito ali na bio, só vê a parte de cima, assim, você não dá pra ver o resto, que é as fotos. Como eu tava privado, então, então, não dava pra ver, eu tinha que solicitar o logo, pedir, falar, ah, então foi vir minha amiga, aí ela aceitava. E se ela quisesse, ela virava, me assegurou também. Mas, como eu não sou, né, nenhuma besta e tudo tal, <risos> eu não segui a pessoa, mas eu tava com muito curiosidade pra saber o que que essa conta tava... Postando ali. E muitas pessoas estavam comentando isso na foto desse youtuber. Desses dois youtubers, né? No caso, não é só, um, é dois, né? Dois um, um, dos dois. Tava um monte assim. Leia a bio e descubra. O que, que eu quero que eu quero falar aqui? Ó, fez comigo. A pessoa tava querendo ganhar seguidores por uma notícia. Tipo, por uma traição. Entendi. De tudo isso, tá entendendo? O quão absurdo tá sendo esse negócio? Não é SDV ou segue, sigo de volta, troca likes e tal. Isso aí já é passado. Agora você vai lá, comenta na foto da pessoa, falando: segue aí, porque eu vou comentar tudo sobre que eu vou. Eu vou falar, na verdade, o segredo da pessoa. Eu vou, eu vou falar o que, que aconteceu se você me seguir. Aí essa conta aceita e ele só vai ganhar seguidores, entende? Tudo isso semana passada Eu acho que eu vou postar esse vídeo na segunda-feira no domingo, segunda Eu não sei qual dia foi Mas tudo aconteceu em uma semana só Aí, um, mais ou menos no meio da semana Eu vi isso no, no Instagram E eu falei, nossa, que absurdo Eu pensei, eu preciso falar isso no meu canal Porque, cara, eu que muitas pessoas não vão assistir isso Tipo, só umas 40 pessoas só vai assistir esse vídeo Pelo menos 40 pessoas saibam que é ridículo você fazer isso Então não faça isso, por favor. É muito ridículo você querer ganhar seguidores através de uma notícia absurda. Que na verdade talvez nem exista. Porque você nem sabe se esse casal aí separaram ou não. Um ou traiu o outro, sei lá. Dizem então falando que é traição. Blá, blá, blá, Mas ninguém sabe. Primeiro, a vida deles não é da sua conta. Segundo, você tem mais o que fazer. Porque a sua está cheia de louça. E terceiro, essas pessoas talvez estão trolando você. E outra, se você quiser ganhar seguidores. Ah, faça uma coisa de útil no seu Instagram ou Twitter ou qualquer rede social que tenha esse negócio de ganhar seguidores de... Até aqui mesmo eu tô fazendo algo que preste, mas normalmente meus é, vídeos é, são tudo idiota mesmo Mas eu tô tentando fazer algo que preste aqui no, no YouTube, né? Porque eu gosto de fazer vídeo Não fica querendo ganhar seguidores Através de... Não? Vocês entenderam? <risos> Acho que dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo explicar. Talvez vos... alguns de vocês saibam quem é. Talvez vocês não façam a menor ideia. <risos> Mas sabendo ou não quem são eles, não importa. Importa você, importa você ter... Caráter, na verdade, de, de fazer uma conta Assim, pra divulgar o seu trabalho Pra, sei lá, conhecer outras pessoas Ou não ficar querendo só ganhar seguidores Tipo, pessoas que só estão te seguindo por causa daquela notícia Talvez nem seja verdade Ridículo isso, não para, tá? Outra coisa também que eu queria falar Que acho que eu não falei Ou se eu falei, eu vou repetir de novo você ganhar followers... Os seguidores, através desses foquinhos ou sei assim, que é lá Você não vai ganhar no final Porque todo mundo vai te seguir, vai saber E eles vão te dar um follow depois Mas depois você, você vai ficar tipo, o que é essa pessoa? Ah, a pessoa que só falou sobre aquele assunto Não vai ser conhecida como uma boa pessoa Você está conhecida por... Vocês estão entendendo essa lógica? Não tem sentido você ficar Eu tô entendendo ficar aqui pra vocês não fazerem isso, sabe? Eu esqueci de onde eu tava mas é isso que eu queria comentar Essa semana, sabe, no vídeo de hoje Desse t Time aqui, não quero só focar Só nesse casal que acabou de separar Eles ainda continuam postando fotos juntos Porque normalmente eles devem ser amigos Mas não quero só focar nesse, nessa coisa assim Nessa, nessa notícia aqui desse, Desses youtubers aqui Mas eu quero focar em outros casais também Youtubers que terminaram Mas é pra vocês tomarem vergonha na cara E não ficar causando assim Não querer ganhar seguidores através dessas coisas Sabe, dessas notícias Ganhar seguidores fazendo coisa boa, sabe? Sei lá, dança, canta faz o que você sabe fazer de melhor cozinha ou faz vlog nem eu não, tô brincando. Se você sabe fazer vlog, faça vlog eu não sei fazer vlog, não sei porque eu tô aqui, não sei, não sei <risos> mas é isso gente, eu queria falar isso com vocês mesmo porque eu tava muito irritada com isso essa semana, eu falei que ela nossa, não acredito. E não era só uma conta, era várias contas tava com esse negócio. E eu não sei se a maioria delas foram excluídas ou não mas pelo menos acho que eu fui agora atrás. Eu não fui agora, mas é, eu tava pesquisando ontem, tava vendo o que que tava acontecendo. Muitas pessoas depois foram lá e meio que tava falando Nossa, por que você faz isso? Nossa, que, que babaca você fazer isso e tudo tal. E acho que muitas pessoas... Bloquearam ou denunciaram Essa conta e essa conta foi excluída Então hoje em dia não existe mais essa conta, não sei mais Mas ainda bem que não existe, porque Cara, tem uma notícia sua, tipo Tal pessoa traiu, tipo assim Uma notícia sua em um em Instagram Tipo, falando, eu explico tudo Se você, se você seguir e tudo tá... Não é legal não... Pra você, nem pra sua família Nem para os seus duros filhos, né Ai, ai eu acho que era isso mesmo, eu só queria falar esse vídeo assim, desse assunto E é, vai ser bem curto o vídeo de hoje É, comente aqui embaixo outros vídeos pra eu postar, sei lá Ou não comente nada, porque eu acho que esse vídeo não merece muito comentário Porque foi muito babaca esse vídeo, mas tudo bem Pelo menos esse like não, um like legalzinho Dá pra dar, dá, pra, dá, pra, dá pra, Ou não, né, não sei Eu tô bem confusa mas se inscreva no canal, tá? Se vocês quiserem acompanhar outros vídeos Porque eu não tenho só vídeo falando ou criticando Ou me estressando, assim como essa semana que eu me estressei muito Com essa... essa com essa... com esse troço assim, Com essa bomba que acabou explodindo, assim, sabe? Eu faço todos os tipos de vídeo, tá? Então se inscreva no canal e acompanhe E veja outros vídeos E também acho que eu vou colocar no card O vídeo anterior vai estar aqui embaixo na descrição Enfim, gente, eu tô falando demais eu tô falando já nada com nada Então um beijo, até a próxima semana, tchau!